Olá pessoal, estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal. Hoje falaremos sobre o adiamento do show da cantora Simone em Teresina, após denúncias de irregularidades por parte de uma empresa contratada pelo governo do estado do PT aqui no Piauí. Peço que assista até o final e compartilhe esse vídeo com amigos, familiares e admiradores. Vamos ao vídeo. A cantora Simone deveria fazer um show em Teresina, no dia 6 de dezembro. No entanto, várias denúncias de irregularidades terminaram prejudicando o agendamento, a começar pela contratação de uma empresa pelo governo do estado do PT pela quantia de 480 mil reais, ou seja, quase meio milhão de reais. Em seguida, o evento que seria realizado no Teatro 4 de setembro ainda teria cobrança de ingresso no valor de 80 reais. Por meio do seu empresário, Deco Gedeon, a cantora negou qualquer envolvimento com as irregularidades e decidiu por se apresentar posteriormente. Eu quero mostrar aqui para vocês o esclarecimento da Simone. Bom, pessoal, e aqui está a nota de esclarecimento da Simone. Ela diz o seguinte, postagens recentes em redes sociais, a propósito da minha apresentação em Teresina neste mês de dezembro, exigem alguns e os seguintes esclarecimentos. Primeiro, não fui contratada para a realização do show pela Secretaria de Cultura do Estado do Piauí. O ajuste se fez com uma empresa privada. Segundo, é inverídica a insinuação de que teria recebido cifra próxima a 500 mil reais para a apresentação. O valor do cachê era substancialmente menor. Ela não coloca o valor, tá? Terceiro, desconhecia a cobrança de ingressos para o evento. E quarto, Reitero meu profundo respeito ao público em geral, especialmente ao do Estado do Piauí, esperando que estes esclarecimentos desfaçam inverídicas versões, envolvendo meu nome em práticas irregularidades que sempre repudiei, ou em engajamento com questões político-partidárias. Ela assina a nota eu vou colocar o final desse vídeo, tá? um recorte, para que você veja o que a Simone nos enviou. O empresário da Simone também falou que ela não teria um cachê de 480 mil reais. O valor seria infinitamente menor. Os quase meio milhão de reais seriam pagos para a empresa contratada pelo governo do PT. Bom, eu tenho alguns questionamentos. O primeiro deles é por que um show tem que custar tão caro e ser pago pelo governo? Em seguida, porque a maioria dos eventos realizados pelo governo do PT envolve sempre as mesmas empresas pertencentes às mesmas pessoas? Terceiro, porque além de receber tanto dinheiro, a empresa ainda tem que cobrar ingresso? Quarto, porque não tem ninguém respondendo judicialmente por esse absurdo? Bom, então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com amigos, familiares e admiradores. Tony Rodrigues, Além da Notícia.